Vamos conhecer Toronto? Essa aqui é uma das várias atrações imperdíveis em Toronto. O aquário da cidade, Ripley's Aquarium, um dos maiores aquários da América do Norte. E parece que é maravilhoso. Vamos comigo! É conhecida eu que como Sea a caneta do Marco, porque ela parece, né? Aquelas canetas antigas. Uma pena. Olha que coisa linda! Gente, as aqui! E aqui elas ficam rodadas, olha. Que interessante. É. É. Incrível, né? Vai passar agora pelo túnel e o bacana é que tem uma esteira aqui. Olha, a gente tá aqui na esteira, tá se movendo, mas não precisa andar. olá e o túnel tá chegando. Sensação. muito legal olha aqui olha aqui ó demais muito bacana é hora da limpeza Mas perigosas as bichinhas, hein? É. É. até ia pôr minha mão, mas ó, tô com essas mangas compridas aqui, tentei puxar, mas não dá. E aí molhar a manga não vai dar. Também é o um medo desse bichão aqui, hein? Olha que interessante, aqui eles mostram todos os tanques que eles usam e falam do processo também para manter toda essa água limpa, oxigenada e tudo mais para os animais. Olha. E no fim, claro, tem a lojinha, com vários souvenirs aqui do aquário e também de Toronto. Muito bacana, gente! Vale demais a visita, ainda mais se você estiver com criança. Saindo do aquário que fica ali atrás, a gente chega aqui, olha, na CN Tower, eles são vizinhos, então você pode fazer os dois passeios combinados e, aliás, assim paga mais barato. A gente desembarca no primeiro andar da torre. São 346 metros. A torre inteira tem 553 metros de altura. Que vista, hein? O um passeio muito bacana que as pessoas fazem aqui é vir no fim da tarde para ver o pôr do sol e ver as duas coisas, a cidade de dia e de noite. Agora a gente pegou uma outra fila aqui que é para subir do 300 e tanto que a gente está até o 447. E... E quadragésimo, não. Quatrocentésimo, quadragésimo sétimo? É. Será que tá errado? Depois da espera na fila, chegamos. 447 metros de altura. 147 andares. Ah! E a vista dá uma mudada, viu? Olha só. chegou agora aqui numa parte que é o Glass View, olha, você vê lá embaixo. E o medrozinho aqui morre de medo de altura. Vamos? Vamos! a ah, gente, olha aqui. Se quebra esse negócio, ferrou, né? Nunca mais eles me veem ó, esse vídeo vai entrar pra história. Olha lá. Olha lá embaixo é o aquário, tá vendo? Vou para lá, pelo menos eu caio com os peixinhos na água. Quem sabe uma chance de sobrevivência. A gente pode ir aqui no terraço. Para quem quiser se aventurar, ainda tem aquilo ali. Olha, ficar pendurado lá em cima só por uma corda. Eu não encarei não. Será que você encara?